Shalom a todos, estamos em Parashat Bo. E antes de falar de um dos assuntos da nossa Parashat, vamos perguntar uma pergunta. Eu acho que todo mundo tem essa pergunta. A gente sabe que nossa Torá, ela é manual de vida. Torá vem da palavra Morá, que quer dizer orientação. A Torá não é somente uma inteligência. É, uma, é um livro de leis. Para uma pessoa poder viver melhor. Viver de acordo com as regras que estão já embutidas dentro dele. A Torá foi criada antes da criação do mundo. A Torá não é somente um livro de religião. A Torá é mesmo um livro de leis que uma pessoa que vive de acordo com as leis da Torá, ele, verdade, ele está vivendo de acordo do sistema que está dentro dele, já feito pelo Hashem, pelo Deus. E a pergunta é se é assim. Se uma pessoa, ele precisa mesmo viver de acordo com as leis da Torá, por que Hashem não deu a Torá já desde o início da criação? Por que não deu a Torá para Adão, Por que não deu a Torá para Abraham, para Isaac, para Jacob? Por que não deu lá a Torá, as leis? Porque precisava esperar até depois da saída do Egito, porque precisava esperar tanto. Vai dando a Torá. Sem isso não tem mundo. O mundo funciona de acordo com as regras da Torá. Então por que não, não foi dado antes? Para responder isso. Vamos entrar dentro de um assunto que está na nossa parasha. Nossa parasha fala sobre a saída do Egito. Os povos de fato saíram do Egito. E antes de sair do Egito. Vem Hashem. E E dá ordem da mitzvot começa a dar os mitzvot para o povo de Israel ele fala para eles sobre Rosh Chodesh, o início do mês e fala sobre o sacrifício de Pesach então ele, ele fala tudo o que eles precisam fazer isso é incrível mas como ele começa a, a dar ordem para o povo de Israel ainda não tirou Israel, eles do Egito os 10 andamentos, mais tarde, quando eles começam, fala assim, Anochi Hashem Elokecha, Shem Teu Deus. Asher que eu te tirei da terra do Egito. Mi Bet Avadim, da casa dos escravos. Então, antes de começar todas as leis, ele fala, eu te tirei do Egito. Então, eu posso te dar ordem. Mas aqui, ainda não tirou eles do Egito? Então, como ele começa a dar ordem? E até que essas ordens um pouco estranhas fala para eles matar um carneiro. Será que eles estão sabendo as regras como fazer shichitá? Quais são essas ordens que Hashem está dando para eles? Espera um pouco, tira eles do Egito, vai dando para eles mitzvot, vai de acordo com a ordem. De repente dá, dando para eles mitzvot. Isso, fala para eles sobre tefilin, nossa parasha fala sobre tefilin, fala para eles muitos mitzvot, pediu haben, resgatar o filho, o primogênito, fala vários mitzvot dentro da nossa parasha, mas como começou? Ainda não, não chegou o momento de dar a vai acontecer depois da saída, lá no monte de Sinai. Então, o que está acontecendo? Nosso Midrash fala que é o momento que Hashem vai dar recompensa para o mundo inteiro, o momento do Mashiach, ele chama cada um para se apresentar à frente dele e contar sobre quem ele precisa receber recompensa. Então alguém vai falar, Deus, eu preciso receber recompensa, eu fiz brit milah para o meu filho. Hashem fala para ele, brit milah você fez para seu filho? Você quer recompensa? Um segundo. Quem te deu o filho? Eu te dei o filho. Então somente você fez britem lá para isso. Você quer recompensa? Vai. Não recebe nada. Próximo. Chega uma pessoa a falar: "Você me dá recompensa? Eu coloquei mesuzá na minha casa. Você falar: Você colocou mesuzá na sua casa. Quem te deu a casa? Eu te dei a casa. Somente você colocou lá uma mesuzá. Então o que você fez? parece isso que você quer receber recompensa? Vai, não vai receber recompensa. E assim adiante, cada mitzvah, a gente fala, mas eu te dei tudo. Então para que você precisa quer receber recompensa? Então não tem chance de receber recompensa? Falam nos sábios, o Ben Ischai, o Abel ele explica o seguinte, se sí, tem uma saída, qual é a saída? É de, como se fosse antecipar. O que quer dizer? Alguém quer comprar uma casa, ele já pensa, eu quero comprar essa casa para colocar o usar. E o pensamento de mitzvah é considerado como uma pessoa fez a mitzvah. Antes de casar, antes de ter filhos, falar ah, eu quero educar meus filhos no caminho natural, eu quero fazer britminar para o meu filho. Antes de ter o filho, então já, e antes de ter o filho, então já pode ir, vai receber uma recompensa. Quer dizer o seguinte: que receber recompensa sobre uma coisa que a gente já está obrigado é difícil de receber. Difícil de receber, já você tá, já está obrigado de fazer. Então, para receber a recompensa precisa mostrar vontade antes de ser obrigado, obrigado a fazer. Quando você mostra a vontade de fazer sobre isso, vai receber a recompensa. Por isso, Hashem Antes que o povo de Israel vai ser obrigado, porque ele que tirou eles do Egito, ele dá esses mitzvot para eles fazerem. Para mostrar o amor, mesmo que a gente não está obrigado de fazer, você não tirou a gente do Egito. A gente quer fazer os mitzvot, a gente gosta dos mitzvot. E aí depois mesmo que eles vão ser obrigados, eles vão mostrar que estão fazendo isso não por causa da obrigação. Então aí vão poder receber a recompensa. Por isso nossa parasha fala que Hashem mesmo deu esses mitzvot para o Am Israel. Então, para mostrar que eles gostam de Hashem, é aí Hashem vai dar recompensa. Isso exatamente porque Hashem não deu imediatamente a Torah. Dar imediatamente a Torah forçar alguém a fazer uma coisa que normalmente não é sempre confortável. Não é sempre confortável. É verdade, a maioria do mundo não queria receber a Torah. Quando Hashem deu a Torah, alguém fala que está escrito não roubar, a gente não quer a Torah. Não matar, a gente não quer. Fazer Shabat, a gente não quer. Ninguém quer uma coisa que contra o conforto dele. Hashem, o que ele fez? Ele ensinou as leis para Avraham, Isaque e Jacob, falou para eles, vocês querem a Torah? Não posso obrigar vocês. Primeiro, vocês precisam... Querer mesmo, ter a vontade dos mitzvot, ensinar seus filhos para fazer os mitzvot, mesmo que não, vocês não são obrigados. é aí chega o momento que a Shem já quer dar a Torah, todos os povos ninguém quer a Torah, somente o povo de Israel. Eles falam, nasce venishma mesmo que a gente não entende, a gente quer fazer. Essa vontade foi criada com Abraão, Mitzchak e Yaakov. E começa tudo com vontade. Depois, pode. A gente quer ser obrigado de fazer os mitzvot. Mas a gente quer ser obrigado. A gente não obrigado de querer. A gente quer ser obrigado. É isso. Por isso a Cachem não deu imediatamente a torá. E todos os mitzvot são assim. Uma das coisas muito importantes é de educar os filhos. Por que tão importante? Porque os filhos vão começar com vontade. Somente com 13 anos o menino está obrigado. Com 12 anos a menina está obrigada. Mas como começa a toa não para a obrigação. Começa a atuar pela vontade. O filho vai gostar de ter uma mesa de Shabbat. O filho vai gostar antes de Bar Mitzvah. De construir uma sukkah. O filho vai gostar de uma vivência judaica. Vai sabendo, vai viver isso. Vai querer ser obrigado quando vai ter uma mitzvah. É isso o ponto. Nossos sábios falam como cada pessoa e pessoal precisa falar. Quando vão chegar, quando vou fazer minhas ações, como Avraham, e Jacob. que quer dizer isso? Quer dizer quando vou estou fazendo os mitzvahs, estou fazendo a Torah, não somente pela obrigação, pela vontade pela vontade, não por causa que alguém me obrigou, pela vontade, porque eu gosto dos mitzvot, eu sei que é bom para mim. Isso é o que uma pessoa precisa fazer. É isso que representa. Antes da saída do Egito, já fizeram os mitzvot. A gente, quando a gente faz os mitzvot antes que a gente está obrigado, aí que está valendo. Por isso a torá não poderia ser dada e obrigada para as pessoas fazer. Não dá para obrigar. Primeiro, as pessoas precisam querer. E Abraão e Isaque e Jacob eles colocaram dentro de nosso DNA que essa Torá é boa para nós. Por isso, o povo de Israel, mesmo que estava numa situação muito difícil de impureza, no momento que Hashem falou para eles para receber a Torá, eles queriam. Eles estavam com vontade, de vontade de receber a Torá. E isso, quando a gente vai ver dessa forma de querer, de ter vontade para as mitzvot. A gente não somente vai fazer os mitzvot porque a gente está obrigado, mas a gente vai fazer os mitzvot com alegria, com entusiasmo. A gente vai saber que é bom para nós. É isso e é outra coisa de ser obrigado. Então, a gente, quando a gente quer, a gente pode também educar nossos filhos. Eles vão ver que tem uma alegria dentro da casa de fazer os mitzvot. É isso mesmo que vai continuar, vai guardar a continuidade para as próximas gerações. Não somente de ser obrigado a fazer mitzvot, mas de ter vontade de fazer os mitzvot. Shabbat shalom.